Nós estamos aqui na rodovia 255, exatamente no trevo que liga ao povoado de Boa Esperança, aqui no município de Frutal. Aqui está se realizando um trabalho de asfaltamento, o asfalto que vai ligar a, a, a este, esta rodovia até a usina Serradão. Neto, fala para a gente a importância deste trabalho sendo feito nesse trevo aqui e... Como é que surgiu essa ideia de vocês levarem essas fotos até a usina Serradão? Bom, Sardinha, esse trevo é de extrema importância né? logística para o nosso município. É o acesso da 255 que liga diversos povoados. né, Liga o povoado da, da Boa Esperança, liga a comunidade da Quineira, liga a comunidade do Final da Linha, liga a comunidade do São Mateus e dá acesso à BR-364, né? dá acesso à Comendador Gomes. Então, na verdade... Esse trevo é o ponto de partida para um projeto logístico que a gente tem aqui na região enorme, que é ligar a MG255 até a BR364, que é um trecho de aproximadamente 30 quilômetros. Então, isso aqui é o pontapé inicial, né? é, uma, é uma obra é, de arte extremamente importante é, do ponto de vista logístico né? e vai trazer para essas comunidades, para todas essas pessoas que trafegam é, nesse trecho, vai trazer segurança, vai trazer mais qualidade de vida, vai trazer mais desempenho é, logístico e é desenvolvimento, né? desenvolvimento chegando na nossa região. A gente fica muito feliz de poder estar né, tá sendo parte desse projeto, que é um projeto importante, uma parceria público-privada entre a Usina Serradão, município de Frutal e o governo do, do estado de Minas Gerais, através do, do, governo, do governador Romeu Zema, e a gente... É, tem aí né, a ambição de concluir todo, todo esse projeto aí dos, dos 30 quilômetros de asfaltamento. Nesse trabalho que está envolvendo a usina Serradão, como você disse, é um trabalho logístico muito interessante. Agora, você tem ideia de quando isso se completa? Vai se concretizar? O projeto ele, ele deve ser concluído os 30 quilômetros, né, com cinco anos de duração. A gente, é, nesse próximo ano de 2023, a gente faz os primeiros 10 quilômetros, depois a gente vai vai dando sequência. É importante frisar assim, é um projeto que ele vai beneficiar não só né, a, a, a indústria canavieira, né, a esco, o escoamento de açúcar, de etanol da usina Serradão, mas a comunidade como um todo. Né? O transporte de, de, de estudantes, né, o transporte né, das pessoas como um todo, o transporte da pecuária de corte, o transporte... É, de leite, que, que a bacia leiteira da região de São Mateus é uma bacia leiteira muito importante para o nosso município e diversas outras culturas. Né? Então, traz, traz desenvolvimento como um todo. É né? um benefício que atinge a, a comunidade e a produção agropecuária, que é o forte do nosso município como um todo. Agora, a usina Serradão hoje traz muito empregos para a Frutal. O trabalho da usina Serradão, no que se diz respeito à área social, é muito importante. Fala um pouquinho desse trabalho que vocês realizam também, companheiro. Bom, nós somos... Gente da terra, né? Nós somos daqui, a gente tem muito orgulho disso, a gente sabe do, do papel e da importância é, da usina Serradão no, no processo de desenvolvimento econômico e social da região como um todo e a gente sabe da nossa responsabilidade social por ter esse papel. Então a gente é, realmente está sempre contribuindo, a gente está sempre presente, né? É, ajudando no que é possível as, as comunidades, né? Que são impactadas pelo projeto, né? É, ajudando as cidades onde a gente trabalha, hoje a usina atua em sete municípios, né, que a gente produz cana-de-açúcar para poder suportar a, a necessidade é, industrial, então sempre que a gente pode, em projetos sociais e projetos ambientais a gente se faz presente né? tem um projeto bastante interessante, que é um projeto é, de recuperação de, de nascentes né? a nossa meta é atuar em todas as nascentes é, é, que estão dentro do nosso raio de, de operação, né, fazendo a a recomposição dessas, dessas nascentes, então a gente está sempre presente né, de forma enfática e, e é importante dizer assim, são, é, é um trabalho realmente é, de iniciativa própria, né, sem imposição legal, não existe imposição nenhuma para que isso seja feito, esse projeto social, esse projeto ambiental é um projeto que está dentro é, é do protagonismo que a Usina Serradão tem, dentro da responsabilidade socioambiental que a gente sabe que a gente tem que ter com toda a comunidade que a gente está é, atingindo né, o projeto como um todo. Doutor Paulo Dario, fala para a gente mais uma vez, eu gostaria de ouvir o senhor, a importância desta obra realmente que está sendo realizada aqui, porque afinal de contas o trevo aqui nem trevo tinha, agora as coisas começaram a mudar, né? É, Sardinha, a gente que trabalhou por trinta e tantos anos na, na, no setor rodoviário, né? E viu muitos pontos críticos em várias regiões, inclusive esse aqui era um ponto crítico, né? Com o advento da usina Serradão, isso aqui era um acesso... A comunidade da Boa Esperança começou a ser acesso também ao grande empreendimento Que ao longo dos anos vieram crescendo E o tráfico também, o volume de tráfico veio atuando de forma é, crescente né? Então precisaria se fazer alguma coisa aqui Para dar maior segurança ao usuário Que essa é a obrigação do, do, seria do, do Estado né? Mas adveio essa parceria pública privada Que eu acho que é um excelente programa Que foi feito na época do governo Aécio depois passou para o governo Anastasia e depois teve algum tempo esquecido. Né? É, as empresas que geram ICM na região possibilitarem parte desse ICM ficarem na região. Isso é, é um desenvolvimento que a gente acompanhou em Limeira do Oeste, é, União de Minas, Campo Florido, Pirajuba, todas as parcerias com as usinas, que têm esse papel social. Então a gente vê isso aqui hoje, é, implantando um trevo, Dentro dos projetos do DR, com a melhor condição de, de segurança possível. Nós não teríamos aqui, a melhor condição seria um viaduto. Mas isso hoje é inviável para uma rodovia dessa, né? Teríamos hoje, é, no estado de São Paulo, rodovias duplas, isso aquilo. Mas aqui, esse trevo é um trevo que a gente fala, um trevo alongado, uma gota, né? É, que permite ao usuário... Quando forem ultrapassar ou, ou, ou transportar de um lado para o outro, ele olha só de um lado só. O outro lado ele não precisa olhar porque não vem carro do outro lado. Então é um trevo com muita segurança. Foi um projeto que começou já há mais de cinco anos, a gente comprovando a viabilidade técnica do projeto, a ação social do projeto, tudo isso aí são pré-requisitos para a aprovação da parceria pública-privada, né? Bom, daí foi necessário contratar uma empresa que fosse credenciada ao Estado e no DR de Minas, que é o gestor de rodovias. Né? Então foi feito um projeto muito bem feito. Para você ter ideia, eu nesses 30 e poucos anos que eu trabalhei, eu não cheguei a ver um dimensionamento como esse. Aqui nós temos duas camadas de cascalho, 20 e 20, e depois nós temos um asfalto com 10 centímetros de espessura. Por quê? Por quê? O modal vem mudando. Antigamente, que, o trevo Tabapuana, nós fizemos nesse mesmo estilo. É, na época, o maior caminhão que tinha era um caminhão trucado. Hoje, quer dizer, tem quantos anos aí? Trinta e poucos anos. Hoje nós temos os bitrens transportando 70 toneladas, 80 toneladas, né? Então foi feito um projeto exatamente estrutural para aguentar esse peso e essa, esse dimensionamento que hoje está tá, tá, ferra no tráfego, né? Agora, esse trabalho, como bem disse o Neto, leva a média de cinco anos para se concluir até a usina? É, esse trabalho é a medida que é, a porcentagem de ICM, né, do, que, do, do acréscimo de CM que a usina vem tendo ano a ano, parte desse recurso, que o Neto pode falar é, exatamente o valor, pode ser investido de, nessa infraestrutura, desde que aprovado pelo Estado. O Estado acompanha todo o projeto, não é nada feito do jeito que a usina quer, é, não. É do jeito que o Estado manda fazer, certo? E a gente está aqui para acompanhar a execução em cima do projeto que foi proposto, né? A ideia agora é, é nós fazermos, além do trevo, mais uns 700 metros. E o ano que vem, em novembro, é, março, acabando as chuvas. É, existe uma pretensão da usina de antecipar e pagando, uh, bancando esse investimento para levar até o ano que vem, já em direção à quineira e já em direção à usina, certo? Agora você fala assim, um trevo desse tamanho, isso aqui, nós temos três trevos para frente aqui agora, iguais a este, por quê? É, é, o Estado está tá entendendo que o quê? vai ligar a BR-364 com a MG-255. fluxo é muito grande? É muito grande. É um fluxo porque daqui a 5, 6 anos, esse tráfego vai vir para cá. Então, todos os trevos foram projetados para dar segurança para esse grande volume de tráfego que vai vindo, daqui, de, é, de vindo da BR-364 para cá. Neto, qual é o custo dessa obra? A obra foi dividida né, em três fases. É, o custo dessa fase inicial é aproximadamente 20 milhões de reais e o custo da obra como um todo é um valor próximo de 50 milhões de reais. Então, como, como eu disse, a gente deve levar cinco anos para executar todo, todo esse investimento. É, dentro dos, desse protocolo de intenções entre a usina e o Estado de Minas Gerais, nós temos que, que investir uma parte do faturamento em infraestrutura, mas o, o valor que a gente está investindo aqui já seria um valor de três anos já pela frente. Então, a nossa intenção é realmente antecipar esse investimento para poder concluir a obra, pois a gente vai cumprindo o protocolo de intenções que a gente tem com o Estado de Minas Gerais ao longo do tempo, que deve levar aí é, aproximadamente dez anos para, para a gente ter é, né, esse rebate aí dos valores com o ICMS que o Estado devolve para a gente. Agora, essa antecipação da usina, com certeza, adianta também a construção. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Esse cronograma que a gente traçou para concluir os 30 quilômetros nos 5 anos já é uma antecipação e a gente sabe né, que vai haver ganho logístico, né? ganho de desempenho, ganho de segurança no transporte tanto da cana-de-açúcar quanto no transporte do, do etanol e do açúcar e no, no transporte de toda a produção agrícola da região. Qual é a produção de etanol de vocês hoje? 150 milhões de litros é, de etanol e aproximadamente 400 mil toneladas de açúcar. Doutor Túlio, fala para gente sobre esta obra que está sendo realizada aqui e as partes técnicas. Parece que a espessura é bem grande, né? Sim, sim. É, bom dia, né? Igual o doutor Paulo Dario e o Neto já falaram, é uma obra que assim é de extrema importância para a comunidade, de extrema importância para a frutal, para o Estado e de extrema importância para a usina Cerradão. É, aqui a gente está procurando seguir mais rigorosamente possível o projeto, que foi um projeto muito bem dimensionado com 20 centímetros de subbase, 20 centímetros de base e mais 10 centímetros de asfalto. Então, assim, é, se Deus quiser vai sair um, um projeto muito bem exe é, executado. E essa semana agora, até sexta-feira, a gente já está concluindo essa parte final de pavimentação é, do trevo e mais uns 400 metros aí que vai dar acesso à usina. E aí, é, estamos correndo aí para finalizar as partes de acabamento, que é a sinalização horizontal, sinalização vertical e a drenagem. Doutor, agora diante desse trabalho a gente está vendo aqui que aqui não tinha trevo e como disseram já anteriormente, isso aqui vai ficar muito seguro, né? Sim, isso aí é uma das nossas maiores preocupações, fazer um serviço bem feito, bem executado, é, dentro do cronograma, mas principalmente com muita segurança. Vai, quando tiver tudo pronto, é, sinalização vertical muito bem feita, sinalização horizontal muito bem é, feita Para deixar assim, os condutores, os usuários da, da via sem dúvida e com total segurança Agora doutor, fala para gente se o senhor tem ideia, o prazo para entregar esses 400 metros e o trevo pronto? É, igual já falei anteriormente, essa parte de pavimentação a gente entrega até sexta-feira agora e aí tem um trecho excedente de 400 metros, 400 metros, que dependendo um pouco do clima, um pouco da chuva, a gente quer entregar eles até o final de janeiro, no, no meio de fevereiro, no mais tardar.